importância do projeto e da entrega do caminhão para a URG? Essa, essa entrega, boa tarde, né? inicialmente, é uma é um, muito importante, não só para o projeto, porque ela é uma das principais metas. né? Então, a, o CCI ele faz parte da meta 3 do projeto, em que a gente precisou trabalhar com todo o projeto dessa sala, trabalhar com aquisição de equipamentos. né? Então, foi um processo longo e bem trabalhoso. Então, é extremamente importante para o projeto essa entrega porque a partir desse CCI vão poder ser integrados várias outras outros dados e várias outras informações né então está sendo desenvolvido o software que vai operar né e que vai ser utilizado para a operação desse centro e a partir disso a gente espera uma grande melhora na estratégias e na rapidez dessas estratégias que serão executadas certo então, o, o caminhão também é super importante. Por quê? Porque ele é um dos veículos que a gente precisou trabalhar bastante em cima da especificação dele e também pelo alto valor. Né? Então, como é um projeto de longo tempo, quando a gente conseguia fazer toda a orçamentação, já tinha ocorrido mudança no mercado e a gente estava sempre correndo atrás, muitas vezes, de aditivo para conseguir viabilizar essa aquisição, então precisou de um aditivo de recurso para a aquisição desse caminhão e foi toda uma tramitação oficial com o DENIT né, que a URGS precisou trabalhar durante vários meses.